Franca, hoje dia 4. 5. 5? 5. 5 de setembro. 5 de setembro. Da plena semana da.. Da páter, né? Semana da pátria. Eu tô aqui conversando com um amigo. Como que é o seu nome? Joacir Badaró. Joacir Badaró. Badaró. O Milton Badaró. O Milton, aquele é Baldoc. Baldoc. O, o seu Badaró é de que da de, de, de, de onde que vem? Eu veio do meu pai que era um baiano, veio da Bahia com 16 anos, sim, casou com uma paulista de Taquaritinga e aí eu vim daí. Mas você nasceu aonde? Eu nasci em Rio Preto, em São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto. Ali praticamente me criei. Vim para Franca depois de formado. Formado em quê? De professor, eu vim instalar a delegacia. Primeiro vim como diretor da escola normal de Pedregulho. Sim. Depois me removi para Ribeirão Preto. Aí vim, vim para Franca para instalar a delegacia de ensino secundário normal. E aí casei aqui, aqui criei minhas filhas e estou aqui até hoje. Quantas filhas? Tenho três meninas. O nome delas? Eu tenho a Valéria, Karina e Lívia. Lívia. Só a Valéria que mora aqui, a Karina é farmacêutica, mora em São Paulo, a Lívia é advogada, mora em São Paulo. Em é São Paulo. Você foi delegado de ensino aqui do dos primeiros, né ou não? Fui o primeiro delegado do ensino secundário e normal. Antes não. tinha delegacia do ensino básico, que era certo. do Vicente Minicucci, que era o delegado. Eu lembro. Eu vim instalado do secundário pegava ginásio, colégio, escola normal, da região todinha de Franca. De Franca. E aqui você dizia, aqui como professor, você veio como professor, Sim, né? É, eu, quando eu vim, eu era diretor de escola. Diretor de escola. Aí que depois eu virei delegado, meu cargo foi transformado em supervisor de ensino. Supervisor de ensino. Hoje não se fala mais delegado de ensino, né? Hoje é dirigente. Dirigente regional. Dirigente regional e a diretoria, né? Diretoria é, é, diretoria de coisa. Mas que coisa boa a gente conversar. Você falou do seu pai, que é baiano. baiano. Você conheceu os seus os irmãos do seu pai? Conheci todos. Qual o nome deles? É um, um time um, grande. É um time muito grande. É um grupo muito grande que se estabeleceu em Lins. Tem uma parte que se estabeleceu no Vale do Paraíba Sim E uma grande parte na capital de São Paulo Então esse povo eu visitei, conheci, convivi Principalmente esse de São Paulo, convivi muito Inclusive com meu avô, pai do meu pai Cheguei a conhecer Você conheceu? Conheci E ele... ele... Emílio Badará Como que é o nome? Emílio Emílio Emílio Badará Emílio é muito bom. E a sua avó? na minha avó não conheceu. Não conheceu? Quando meu pai veio, a minha avó continuou na Bahia e lá, ela faleceu lá. O seu sangue, então, não é de Baiano. é? Ele, o, seu, o seu pai era de... da onde que é? Meu origem? Pai, meu pai, né? a origem dele é da Bahia. Da Bahia. Monte Alto da Bahia. Monte Alto. A minha mãe, que é paulista. Paulista. Minha mãe era de Taquaritinga. Taquaritinga. Cidade foi boa. criada em Olímpia. Olímpia. Perto de Barretos. Mas a família ela vai esparramando, o né? País. E o que, que leva a família a tomar esse sumo? São as buscas do, dos ideais? Como é que é? é, é tem casamento coisa. é uma coisa que.. É, o casamento, é, poxa, o outro é problema de trabalho. De trabalho desafio. Né? São, desafio. desafio. São coisas assim que te leva a cada um procurar um caminho, né? A sua família, você me disse que tem um livro já. Tem. Como que é o nome do livro? Terra do Seifim. Terra do Seifim, que vai registrar essa saga. Registra a saga. Uh, isso virou, inclusive, uh, a Globo fez um. Uma, como é que fala? Um, um seriado. Um seriado de, de, dessa família. Tem um livro também de um comendador de Minas. Então, ele explica essa origem da, do, do Badaró, porque isso aí vem daquele, daquele era um jornalista famoso italiano, certo. que é Badaró. E naquela época você podia mudar de nome. Certo? Certo. Então, esse, esse, esse político mineiro, ele ah, passou a assinar o nome de Badaró. Então, Badaró existe muito no... no Assim, em Minas, inclusive teve um deputado muito famoso, Bagaró, que é dessa.. que veio dali. Desse grupo? Desse grupo. Familiar. familiar. Desse grupo familiar. Vai ah, a história é complicada. Essa origem. Essa é a origem. Você tem mais contato com os seus irmãos, né? Os seus irmãos, você tem. É. Eu praticamente agora eu só tenho um irmão, que só... é o Caçu. Tinha os outros dois que já faleceram. Então, e eles moravam onde? Em Rio Preto Rio Preto. O nome deles é? Eu tinha Joari Badaró, riso, que era casada E tinha ah. o a, a Jouber Badaró Jouber Badaró, e que coisa boa falecer. Agora tem só o meu irmão, que era o caçula Que está vivo ainda, mora em Rio Preto Que coisa boa A família é grande, grande. A, a tendência da gente é ficar só mais funilando na gente, né? Mas quando a gente vai voltando, a gente percebe a, a abrangência de, da família, né? Muito grande, muito grande. A sua família. O professor foi um prazer, muito obrigado pela a conversa e, e, e fica registrado aqui a nossa é, gratidão nosso e nosso bate-papo. É, é uma coisa Ronaldo, estou registrando. E, e fica guardado aqui essa, essa palavra bonita da história que você fez. Eu vou terminar. Quantos anos você conta hoje? Porque você já é aposentado. Estou com 76. 76 anos. E aqui em Franga tem um trabalho muito grande, realizado na área da educação. Nossa. Muito bom. Casei aqui, a minha mulher também era da educação. Nós nos conhecemos em Rio que ela fez a mesma faculdade onde eu era. fui aluno e fui professor. Né? E, e você... ela é de que família? Ela é de Ribeirão Corrente, Sene. Sene. Benedito José de Sene. Isso é descendente de quê? Espanhol ou não, não, não sabe? Não sei dizer. Certo. Oh, muito obrigado, professor. Não, valeu. Não, não. valeu, valeu. E aqui você dizia. Aqui como professor, você veio como professor? Nem? Né? É, quando eu vim, eu era diretor de escola. Diretor de escola. Aí que depois eu virei delegado, meu cargo foi transformado em supervisor de ensino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 O seu sangue, então, não é de Bahia, não é. Ele, o, seu, o seu pai era é de da onde que é, a origem? Pai, meu pai, é. a origem dele é da Bahia. É da Bahia. Monte Alto da Bahia. Monte Alto. A minha mãe, que é paulista. Paulista. Minha mãe era de é Cidade de Itacoaritinha. Ela foi Lofa. criada em Olímpia. Olímpia. Perto de Barretos. Mas a família, ela vai esparramando, não né? Vai.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 Que vai registrar essa saga. Registra a saga. Isso virou, inclusive, a Globo fez um seriado dessa família. Tem um livro também de um comendador de Minas. Então ele explica essa origem da, do Badaró. Porque isso aí vem daquele, daquele era um jornalista famoso italiano, que certo. é Badaró.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 Oh, muito obrigado, professor. Valeu, valeu.